Eu lembro de ter visto... Eita! Eita! Escapar do, do cativeiro, alguma coisa assim. Como? Cara, o jogo, a textura aqui já chama a atenção, hein? Legal. O que, que temos aqui? Aperta o X, vamos examinar. É, algum, alguém estava tentando escapar aqui? Eu espero que... É... Ô, louco, aqui, ô, pra dar um. Cagão! Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Foi a dica que ele deu ali pra ficar de joelho, né? Exatamente. Nossa, o cara só. Esse cara tava mal, hein, mano? O cara tava com uma dor de barriga ali. Eu vou cagar. Tá. Beleza. Cara, o jogo tá. Foda uma seringa aqui olha olha isso cara a galera fazer uma tortura aqui bem parecido com o set né cara tá muito escuro tá com medinho tá, tá aqui a cela dá para examinar tá acho que a gente não veio daqui mas talvez a gente ache alguma coisa ver algum barulho aqui putz só caveirando aqui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 Ah velho, olha, cê tá louco, mano. Deu até, Uf. Vamos embora daqui, velho. Vamos sair fora. Vamos de novo, velho. Ah, eu tem que achar... Ih, mano, chegou alguém aí. A gente tem que achar uma chave, é isso? Onde a gente vai achar essa chave, mano? Meu Deus do céu. Caraca, velho. Tem um negócio aqui. Ah, beleza. Ai, caraca, mas... Nossa, pegou é um alicatão aqui. Essa mulher morreu agora há pouco, velho. Não, nada a ver. De ter visto... Eita, Não, eita, eita, porra. De catar, rapaz. Cara, o negócio tá bem sombrio, velho. Tá louco. Assustar o diabo. Opa. Ah, ele falou do balde de sangue ali. Falei. Ah, malandro. Ladrão. Você é ladrão? Usa a micha agora? Ladrão. É ladrão. ladrão com muito orgulho. Bora. Ai, caramba. Corre, mano. Caraca, velho. Putz, que que é isso? Não vou nem olhar pra trás, mano. Não vou nem olhar pra trás. Sai, sai, sai. sai. Abre o negócio, mano. Abre, abre, abre, abre. abre. Você parece burro! Cadê? Ai, tem que puxar a alavanca ainda, mano. Meu Deus do céu, velho Nossa, o que que é esse negócio preto vazando aqui, velho? Não sei Tá Hoje eu vou ter melhorado o brilho lá atrás Pra não ficar Ai, ai Mano, tem alguém aqui mesmo? Mudou até a música Ah mano, tá parecendo o sétimo com essas comidas nojenta. Opa! Abre se Sésamo mano! Agacha aí, pai! Alguém não, ah, não Ninguém puxa meu pé, por favor mano.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 Ah, agora sim, né, meu? Agora tá um pouquinho melhor. Caraca, o que, que é isso? Ah, tem uma. Mudou a música. Tá faltando um olho aqui, né? Tá, entendi. É, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Começando a ficar com medo, velho. Tá com medinho? Tá. Mano, essa casa aqui é. Ih, mano, é aquela mulher doidona lá. Deixa queimar alguém aqui. Agora abriu, velho. Ou não tinha tentado? A janela tá aberta ali, mó frio. A primeira porta não cabe. Ih, mano, tá mó tá lá fora. Cara, tem que ter alguma coisa aqui. Será que não tem alguma coisa aqui na mesa? Ah, olha aqui, ó. Vixe! Pera aí. Ah, tá explicada. Pera aí. Pera aí, cadê o zonho? Não, não, não. Beleza, beleza, vamos voltar lá. Vixe, mano. Tinha sangue aqui? Esse sangue é meu? Abra o olho, porra! Nossa, velho, tem. Tenho... Nossa. Vocês viram ali? Não. Tá subindo as escadas. Eita, mano. Olha isso, eu não tinha visto ela.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 Uh! Uh! Vai! Corre! Corre! Nossa, sai! Sai! Sai! Sai! Sua capivara! Vai. Bora! Bora! Exame aí! Cadê? Cadê? Cadê? Vai! Ai, cara, nossa, velho, que mulher alta. Que delícia. Nossa. Mano, isso parece Fred Krueger. Player, agradeço mais uma vez aí tua companhia. Se você é novo por aqui, não se esqueça de inscrever. Ative o sininho, coloca nos comentários aí o que, que você achou, beleza? Vou ficando por aqui, fique com Deus, valeu e fui!